Fala rapaziada, beleza? Manos, é o seguinte, pra liberar essa beleza aqui agora, sem esperar todos os passes, 30 níveis de passes eu Vou gastar mais ou menos umas mil gemas Meu amigo, aqui é doidão, eu não vou esperar não, vai vir mil gemas brotando nessa conta Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Vocês já viram que tá bloqueada a Belly, mano A Belly tá bloqueada e nós vamos ter aí a missão de desbloquear a Belly Então nós vamos já começar a partir de agora Sem enrolação, rapaziada Vamos aqui pra tela inicial, já estamos aqui E vamos direto pra loja, mano Antes de tudo, falar pra vocês aí, claro, né, né rapaziada Se você não comprou ainda, seu pes, vai lá atrás o Seu Brawl Pass vem aqui atrás, coloca o código Bruno Clash, manos, isso mesmo, colocou o código de Bruno Clash inserido aqui, GGzão, você já vai estar tá apoiando o canal Bruno Clash Manda lá no meu Instagram que você pode ganhar aí gemas pra também comprar o próximo Brawl Pass ou Skins pra você Então é isso, manda lá Bruno Clash no Instagram, mas ó, hoje é dia de fazer zoeira, então nós vamos vir aqui na loucura total e vamos... Colocar gemas né, pra poder conseguir liberar agora, não quero esperar não meu mano Então vamos lá, vamos comprar agora 950 gemas 280 reais, mas vamos comprar mano Vamos lá então, partiu agora É isso, Deus das gemas vem chegando E já avisa que o processo foi completado E 950 gemas brotando na nossa loja Olha isso aqui meu amigo meu Deus do céu, mano, muita gema, agora é hora de fazer a loucura, né rapaziada, a gente é doido aqui Mano, então vamos lá, vamos direto pra loja, aqui pra loja não, pro Brawl Pass e já temos aqui a informação do Brawl Pass A temporada 6, Gangue do Braço Dourado, mano, ó, são muitos, muitos passos aqui pra poder chegar na BL, né, que é no nível 30 do PES, né? Tá aqui, ó, a Belly pra ser desbloqueada no nível 30 Mas eu não quero esperar, né, meu amigo? Esperar é o caramba, eu quero é agora, rapaziada Então, vamos ativar o nosso PES aqui Com 249 gemas aqui, que já dá uma economizada também Já liberado o nosso PES Já subimos 10 níveis aí Com o, o Brawl PES também, comprando essa promoção E agora, meu amigo, agora é hora de subir, mano Descendo o dedo nas gemas, meu mano Bora lá então oh, Chegamos, mano 29, agora nós vamos liberar com mais 30 gemas E GG, meus manos Conseguimos liberar a BL, Ó, oh, mano, ó, oh, ó oh. uh, Liberamos a Belle, libera. Uhul, oh. Você é louco, moleque Liberamos a nova Brawler Cromática Belly, mano Loucura total, né, rapaziada? A gente quer é usar a Belly, mano Ah, liberei também a skin do Colt Pistoleiro Mas isso aí eu vou mostrar num próximo vídeo A gente vai testar ela também, vai ser uma zoeira Hoje a gente vai testar nossa Belly, meu mano Vamos aí testar a Belly Zica da balada E ver como que ela vai se sair aí na partida com os caras, rapaziada Bora lá, então Vamos testar a Belly, porque eu quero já saber como é que tá isso aqui, rapaziada Ó, a Bellyzinha, ó, cê é brabo, mano, cê é brabo Bora lá, então, vamos testar agora, mano, a nossa Belly Pra ver se ela tá tão forte assim, então, partiu Agora vamos testar no Pique Gema, mano, bora que bora, hein Agora vai dar bom, rapaziada, bora lá, Fui pego na, na, na safadeza, ô, vamos, vamos, acorda aí, mano Tá maluco? Ó, oh, mano, o, o range é gigante, mano. O range é gigante. O range é grande, o range é grande. Oh, Ó, vai passando lá os, os baratex ali. Oh, oh, oh. Opa, já deu ali um. Ó, oh, olha onde pega, mano. É absurdo, mano. É absurdo. Nossa. Vamos lá, guardei meu super aqui de boas, tranquilão. Opa. Opa. Beleza. Boa Ai, Nossa Aê Aê Opa, opa Ó, ó, ó, ó Aê, deu ali o ricocheteado E aí funcionou, né, mano Boa Tá marcado, tá marcado Qualquer dano vai ser bom, hein Vamos ver, vamos ver Ai, ai, ai, ai, ai, ai, vem pra mim, vem pra mim Boa Beleza, beleza, beleza, beleza Muito bom, hein Aí, ó, funcionou, hein Ó, Você é louco Vamos bater ali, ó Mano, o, ricochete, o ricocheteado das, Dos tiros são Interessantes, porque vendem bem depois, né, mano Muito doido Bora agora testar ela na última para ver o que vai dar mano, tá dando bom, hein, então, partiu Bora lá então! Vamos aqui agora no modo nocaute, mano. Vamos ver se vai dar bom aqui, se meu time vai funcionar, qualquer é ideia. Partiu, bora, bora, bora. Vamos lá, hein. Já vi que tem gente vindo por ali, ó. Já tem gente vindo por ali, hein. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Tá tomando, tá tomando. Ah, pegou, pegou, boa. Aqui deve ter gente. Opa! Opa! Deu bom, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ó, ó, ó, aí Levamos, mano, levamos os três Do time aniversário, bora lá, vamos fechar rapidinho Rapaziada, bora partiu, hein mano, Será que ele vai Ele vai vir de novo fazer a mesma coisa? Não é possível, mano Vamos lá, de novo Já era, já foi aqui de novo Agora só falta aquele lá, ó Ih, meu mano, o bagulho ficou doido pra ele, hein Hum, ele foi, ah, pensei que ele ia ficar quietinho lá Ele podia ficar quietinho lá Opa Oh. Uh. Esse aqui é rolar ali o danozinho Opa Opa, pegou, pegou oh, oh, oh. Ai, caiu, mano Não, não é possível que nós vamos perder esse round, mano Não dá, mano Ah, ele desceu, ele desceu, então tá mais fácil, mano Tá mais fácil, tá mais fácil Vamos ver o que vai acontecer ali embaixo, rapaziada Ó, o Rufus tem como vencer tranquilamente, né, meus amigos? E deu bom, manos, e deu bom demais, mano, deu bom demais. Funcionou e ganhamos aí. Muito bem, o jogo também no nocaute, rapaziada. É isso, mano, a Belly tá braba, mas como é que ela sairia se ela tivesse full com Star Power, com acessório? Vamos fazer o seguinte? Vamos... Vamos ver no próximo vídeo, rapaziada. É o seguinte, ó. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, porque nós voltamos com mais vídeo mostrando ela full, full, full, até o mato pra poder bater de frente com a rapaziada, beleza? Então é isso, manos. Tamo junto. Não esquece de apoiar na loja. Abraço, falhou e foi.